E aí galera, vocês estão bem? Porque que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei com vocês um vídeo provando pra você que o cromático é sim um dos melhores águas de Ben 10 Duvida, assista esse vídeo até o final que eu vou te convencer que você tá errado em dizer que o cromático é um alien <mulso> ruim. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então, qual é o principal argumento daqueles que dizem que o cromático é ruim? Ah, ele morreu duas vezes. Beleza, mas eu vou usar esse argumento, esse argumento das duas mortes do cromático para mostrar para você que o cromático é sim poderoso. Parece loucura, parece, mas vai fazer sentido. Bom, primeiramente vamos analisar aqui o limite de absorção do cromático. Mano, o cromático pode absorver muita coisa. Confirmadamente pelo mito Duncan Roleal, é co-criador de Ben 10, ele falou aí que o cromato pode absorver níveis de energia maiores que a massa do sol. Tipo, o sol em si ele já pode absorver. Ele pode absorver mais do que a energia do Sol. No caso, o limite dele é a estrela Ranger, entendeu? Ele pode absorver energias até a estrela Ranger. que Caramba, para quem não sabe, a Ranger, ela é uma super gigante azul de 18 massas solares. Para quem não sabe, as massas solares elas são o que? Elas são unidades de medida de massa igual à massa do Sol. Usada de astronomia para representar a massa de estrelas, galáxias e corpos de grandes dimensões. Só para vocês terem noção como a bicha é grande. Que tipo? Ela tem cerca de 85 mil vezes a luminosidade solar, tá entendendo? Então ela é muito, é muito grande. Então esse é o limite de absorção do cromático. Só para vocês terem noção, e não é uma coisa assim que se diga, ah, se o cromático treinar ele vai chegar a esse nível. Não, esse é o limite dele pronto. O negócio é que o bem ele não manja de usar o cromático. E tem vários poderes. A gente já discutiu isso no canal. Né? Tem muitos poderes do cromático que o bem não sabe usar não só com o cromático, mas com outros olhos também que o bem se si, ele não é muito usar o potencial completo dos olhos, porque tipo o já. Mostrou vários poderes aí Não precisa do segredo do cromático Como a, a própria questão de voar O cromático, o Ben não sabia usar o voo como cromático Só depois que ele viu o Sugilito voando Que ele foi voar E além disso, ele pode chegar a velocidades relativísticas que ele voou muito rápido da Terra para Petrópia Além do mais, ele já foi visto usando uma grande quantidade de luz entendeu? Então tudo isso o Sugilito fez Então, consequentemente, o cromático pode fazer Mas o Ben não demonstrou, infelizmente Mas vamos lá, vamos falar das mortes do cromático A primeira morte dele foi no episódio A Vingança de Vilgax parte 2, em que o Vilgax estava lá, né? No desafio do conquistador, aí ele foi desafiar o Ben e o Ben ele se tentou se transformar no gigante, mas acabou virando ali o cromático Aí beleza, mano. O cromático ele não tem absorvido nada, tem absorvido na dica de nada. Ele só chegou lá, soltou um raiozinho bem fraquinho e fez o Vilgax voar pra longe. Mano, o Vilgax não tava normal Ele não era o Vilgax do clássico que o Ben tava lutando Ele tava lutando com o Vilgax 5 né, anos depois, né? Porque ali era um reencontro, né? O Ben fazia uns 5 anos aproximadamente que não tinha Encontrado com o Vilgax e tudo mais Ele tava mais forte Por que tinha absorvido o poder de 10 heróis de 10 mundos E só com o um raiozinho de nada o Cromatic fez ele voar longe Então isso já é um feito impressionante Mas ele perdeu pro Vilgax Perdeu, mas é o que eu falei Não é um Vilgax comum É um Vilgax muito poderosão, entendeu? Então é por isso que o cromático Por exemplo, se fosse um Vilgax do clássico Acredito que o Cromatic, ele. Não ia ter perdido daquele jeito, é né? Porque o Vilgax ele teve que apelar a sua espada, cristalizou a espada e tacou lá e quebrou o cromato, né? Mas se a gente parar para pensar, o próprio cromato que ocasionou a derrota do Vilgax, por quê? Porque depois daquela lei teve a cromatização do diamante que foi explicada nesse vídeo aqui que tá aparecendo aqui no card, que é o vídeo que eu fiz com o iai Geek, explicando aí, né, através de uma teoria, de duas teorias na verdade, né, como é que funcionou a cromatização do diamante. E, cara, convenhamos, o diamante cromatizado é o melhor diamante, ele só não é é o mais forte por causa que o diamante de universo é, ele é mais experiente todo aquele negócio mas se o bem ele utilizasse o diamante cromatizado em universo todo esse negócio de experiência tudo mais com certeza ele seria o mais poderoso diamante de todos os tempos e uma coisa que difere esse diamante dos outros que é uma coisa que a gente achava que não era e tudo mais mas é porque eu nunca especifiquei isso aqui no canal que o fato é a cartoon disse que todos os diamantes eles podem absorver energia sim o diamante do clássico pode consequentemente o diamante de universo que é o mesmo também pode absorver energia do Reboot pode e o diamante cromatizado obviamente pode só que uma coisa é você absorver energia e outra é absorver e redirecionar que é uma coisa que a gente sabe que o cromático faz aí o diamante cromatizado foi visto Fazendo isso, a vingança ele absorveu energia e depois redirecionou. Mas os outros diamantes não foi confirmado se eles podem redirecionar energia, entendeu? Eles podem refletir, né? Ele tem a refração que o diamante demonstrou logo no primeiro episódio do clássico, né? Então eram 10, entendeu? Agora é uma coisa totalmente diferente você absorver e redirecionar do que você só, né? Usar a refração, tá entendendo? Então a diferença aqui é dos diamantes, é do diamante original, vamos dizer assim, pro o diamante cromazado. é que o diamante cromazado, confirmadamente, comprovadamente, ele pode absorver e na energia. E isso, obviamente, se deve ao fato de ter a plataforma azar tudo mais. E isso faz dele né, um, dos, um dos melhores diamantes, com certeza. Comentar se você prefere o diamante original ou o diamante cromatizado, como é sua opinião, mas foi por causa disso né, que o diamante cromatizado aí ele conseguiu derrotar o Vil que ele estava muito poderoso graças à cromatização. Então sim, o Cromático mesmo perdendo Ele ainda teve ali uma relação com a derrota do Vilgax Como se fosse meio que dizer uma vingança né? Assim, não diretamente dele Mas vocês entenderam o que eu quis dizer Agora, a segunda morte Aí foi a morte lá no supremacia alienígena pessoal, O inimigo da minha inimiga foi O que foi que o Cromático foi fazer Ele foi absorver aquela energia da máquina Da encantriz que tem absorvido as almas E vários seres que estavam lá em Ledio Domain E cara, aquela máquina estava tão cabulosa de um jeito Que o Ben estava transformado no besouro E o besouro, ele mesmo falou que ele não poderia comer Toda aquela energia ali, foi confirmado pelo Derek que eu acho que o besouro pode comer tudo, tá ligado? Aí o besouro mesmo falou que não podia comer, então ele foi lá transformando cromático e teve né, a intenção de absorver, e como eu disse, ele não conseguiu né ele tentou, ali teve o esforço ali tentou absorver, ele focou mesmo, mas não conseguiu absorver, por causa que era muito energia, tipo, era mana ali, sabe né? mana é uma energia vital muito poderosa, que né? seres que tem o poder de atuar na realidade, como as anoditas elas utilizam da mana, vocês sabem muito bem disso, então, cara, aquilo ali, tava uma energia muito maior do que a de uma estrela Ranger, por isso que o cromático não conseguiu absorver. Mas eu acredito sim que a, se a máquina lá ela tivesse toda uma energia na mesma quantidade, no mesmo nível de uma estrela Ranger, o cromático, ele colocando ali bem muito em absorver mesmo, ele conseguiria sim absorver toda a energia que estava contida naquela máquina. Cara, parando pra pensar, é um negócio muito capuloso, né? Que aquela energia toda, tipo, tem um negócio do Diagon ali envolvido, assim, mas tudo aquilo ali era pra reviver o pai da encantriz né? Que aqui ela é, é, é chamada de Feiticeiro, né? Em um universo ela é chamada Feiticeiro, mas volta o cromático, sim Ele poderia absorver toda essa energia Por causa que o Duncan Royal confirmou Que ele tem todo esse poder esse, O limite dele é a Estrela Range Aí você fala, ah, mas na época de supremacia O Duncan não tinha confirmado isso Sim, mas a gente considera assim Que dentro do universo da série O Cromático sempre teve esse poder Então não tem isso de foi confirmar agora Então só vale agora, por exemplo aí confirmou depois do universo Pronto, então só depois do universo nós vamos considerar Não, porque, tipo, tira, tá ligado? A confirmação do Duncan A gente não poderia considerar que em uma situação assim Faria sentido o cromático ele absorver uma energia do Tamil Range, entendeu? Se a gente fosse analisar, assim, totalitário usando destruição de Ais, entendeu? Não, a gente tem que considerar que o cromático ele sempre teve esse poder, porque dentro do universo da série funciona assim, vocês sabem muito bem disso, né? É, é sempre aquela lógica lá que eu uso nos meus vídeos. Beleza, galera, mas é isso, espero que vocês tenham sido convencidos que o cromático, sim, ele é um alien muito poderoso, né? é só o potencial dele que não foi explorado na série, infelizmente, mas esse é todo o potencial que ele tem e a gente pode sim considerar que o cromático ele é um alien muito. Muito, muito poderoso. Então não subestime o cromático, beleza, galera? colocar aí hashtag, cromático a solução. É isso, deixa aquele like, se inscreva no canal. Se você seja é membro, ativa o sininho. Falou e tchau!